Amém. Vamos passar ao ministério da palavra. Abra, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos começar lendo o versículo 1. Isaías 53. A partir do versículo 1, o texto diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.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 Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias... E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse texto do profeta Isaías, e vale dizer que Isaías é considerado de todos o profeta mais messiânico aquele que mais apontou a obra de Cristo, o Messias. Nesse texto, nós sabemos que Isaías está falando a respeito do Senhor Jesus, não apenas por conta daquilo que a gente vai deduzir como óbvio, mas quando a gente olha para a própria Escritura, e é a Bíblia que explica a Bíblia. Em Atos, no capítulo 8, a Bíblia fala de Filipe, um evangelista que está em Samaria, no meio de um avivamento. E o anjo do Senhor fala para ele deixar Samaria e ir para uma estrada que até aquele momento estava deserta, sem nenhum movimento. Quando ele chega lá, vem passando, voltando de Jerusalém, em direção à Etiópia. Um alto funcionário, um alto oficial da rainha Candace, da Etiópia. E esse Eunuco, quando passa na carruagem, ele está lendo o livro do profeta Isaías. A palavra de Deus diz, lá em Atos, capítulo 8. O texto diz assim, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou-lhe, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matador como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, ele não abriu a sua boca, na sua humilhação lhe negaram a justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque a sua vida é tirada, ou seja, especificamente ali os versículos 7 e 8 do texto que nós acabamos de ler, era a porção que ele estava lendo naquele momento, era hábito se fazer essas leituras em voz alta, e Felipe consegue ouvi-lo, né, fazendo essa leitura, e ele naquele momento pergunta, você entende o que está lendo? E o camarada dá um mole desse, dizendo, como eu vou entender se alguém não me explicar? Mas na frente do evangelista, falando a linguagem de futebol, era aquele toque açucarado na cara do gol, né, passou a empurrar para dentro. E nesse momento, a palavra de Deus diz o seguinte, verso 34, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? E quando ele fez a pergunta, Felipe entrou com tudo. O verso 35 diz, então Felipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. É óbvio que quando a Bíblia diz, verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, a Bíblia está falando sobre a obra do Senhor Jesus. Agora, o que Isaías 53 nos faz compreender é que todo esse sofrimento tinha um claro propósito, trazer para nós a justificação, a remoção dos pecados. Mas o texto fala de um sacrifício vicário, de uma morte, um sacrifício substitutivo. O texto diz que ele levou sobre ele... As nossas enfermidades, as nossas iniquidades O versículo 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Algo que nós precisamos entender na obra que Jesus veio realizar na cruz E a minha intenção hoje é falar a respeito de Jesus É falar a respeito do Salvador numa perspectiva o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, ele diz, irmãos, eu quero vos lembrar o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual perseverais, ele está dizendo, não vou tocar no assunto do evangelho porque vocês não receberam ainda, não vou falar disso porque vocês mudaram de ideia ou deixaram de perseverar, mas ele está mostrando que é importante continuamente lembrar esse evangelho anunciado, ele diz, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, Tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão Antes de tudo vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras Você pode repetir essa frase comigo? Diga pelos nossos pecados Ele enfatiza que esse foi o motivo da morte de Cristo, pelos nossos pecados O texto diz, segundo as escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou Ao terceiro dia, segundo as escrituras o tempo todo o evangelho é anunciado de acordo com a revelação da própria escritura E a ênfase do evangelho, e nessa manhã eu quero tomar a liberdade de usar as palavras de Paulo E dizer, eu quero lembrar o evangelho que eu vos anunciei O evangelho que coloca Jesus numa condição onde ele tem que morrer por nossos pecados Onde ele tem que sofrer em nosso lugar E ao mostrar essa perspectiva bíblica do sacrifício que nos substituiu eu quero dar como tema dessa mensagem, que fala de Jesus e da sua obra na cruz. O tema é o substituto. Eu quero que a gente possa olhar, resumir, lembrar todo o Evangelho, colocando as peças no devido lugar do quebra-cabeça. Porque às vezes a gente tem muita informação e nem sempre elas estão tão conectadas. Às vezes elas ficam um pouco desconexas na cabeça da gente. Paulo chama a nossa pregação, em 1 Coríntios 1,18, de a mensagem da cruz. E nós precisamos entender exatamente o que é que aconteceu na cruz. O que foi que Jesus fez por cada um de nós. Isso nos remete lá ao início da humanidade. Depois do homem ter pecado, em Gênesis, no capítulo 3... No versículo 15, nós temos o que é considerada a primeira profecia messiânica. A primeira menção da vinda do Messias, do Cristo, o Salvador. Quando o Senhor fala contra a serpente, trazendo juízo a respeito do que aconteceu, a declaração lá em Gênesis 3,15 é a seguinte, Deus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. O livro do Apocalipse chama Satanás de Antiga Serpente. Aqui, Deus não está falando meramente com o um animal. Mas Deus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. Do que é que Deus está falando? Deus diz, entre a tua descendência e o seu descendente. Quando Deus faz essa afirmação, Ele diz, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está falando? Se Ele está falando não de um animal, mas de uma ação de Satanás, que a Bíblia claramente se refere a ele como a antiga serpente Quem viria para pisar, para colocar o calcanhar sobre a cabeça da serpente que é o diabo Nós sabemos, o Novo Testamento diz que Jesus, por meio da morte, ele veio vencer, ele veio destruir a Satanás Então nós sabemos que essa profecia já anunciava o descendente da mulher Deus estava dizendo que esse assunto do pecado e a vitória necessária sobre o diabo e as obras que ele trouxe, contaminando a humanidade com o pecado, seriam resolvidos por um homem. Seria o Deus encarnado, mas ele se manifestaria como um homem. É por isso que lá em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus veio não só na plenitude dos tempos, mas ele usa uma frase dizendo assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Por que essa ênfase no nascido de mulher? Está remetendo aquela primeira palavra profética. E ele está dizendo que a vinda de Jesus é o cumprimento de um plano. O plano não foi arquitetado como uma resposta ao pecado do homem. Porque Deus não é pego de surpresa. O Deus onisciente diz lá a primeira de Pedro que Jesus é o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo antes de Deus criar o mundo, ele só criou o homem depois de ter criado o mundo, portanto antes do homem ser criado, antes do homem pecar, Deus já tinha um plano de salvação para essa humanidade, queria tropeçar, cair e se distanciar dele, então o que acontece lá no Éden é que Deus agora começa a revelar o plano que já havia sido traçado de antemão, alguém viria, não poderia ser um homem qualquer, como vamos falar. É por isso que nós temos, dentro do plano da redenção, o Deus encarnado. Mas alguém viria para morrer no nosso lugar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, quando o Senhor fala com sonhos, por meio de sonhos, a José, a palavra que o Senhor dá a respeito de Jesus, primeiro ele fala da condição de Maria, que ele não deveria temer recebê-la, e a palavra que o Senhor dá é a seguinte, ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mais uma vez nós temos uma declaração, das Escrituras, e aqui, de novo, através do profeta Isaías, o Senhor está trazendo uma palavra específica a respeito de como essa salvação aconteceria, e como tudo isso se daria para que o plano e o propósito de Deus se cumprisse. É importante que eu e você possamos olhar e entender essa perspectiva. A palavra de Deus diz que os profetas anunciaram de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que a Ele haveriam de seguir. No entanto, nessa época, nessa fase, as pessoas ainda não conseguiam entender o que era a vinda do Messias prometido, não com clareza, mesmo que na vinda de Jesus esses anúncios aconteçam. Nós podemos mencionar lá Lucas capítulo 2, por exemplo, quando o anjo do Senhor fala com os pastores lá no campo, Versículos 10 e 11 de Lucas 2, se tiver anotando, diz o anjo, porém lhes disse, não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas mesmo com essas palavras todas sobre o Salvador, as pessoas não conseguiam entender o que Jesus veio fazer. Prova disso é que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 quando Jesus está conversando com os discípulos, ele tenta trazer uma consciência daquilo que o aguardava. Em Mateus 16, 21, a gente vai encontrar escrito o seguinte, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário, observe o termo necessário, seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus começou a mostrar que era necessário Pedro que tinha antes dado uma bola dentro Quando tem a revelação que Jesus é o Cristo O Filho de Deus Ele agora dá uma bola fora E ele começa a dar um sermão em Jesus Versículo 22 diz Pedro chamando a parte começou a reprová-lo Dizendo tem compaixão ditíssimo. ti Isto de modo algum te acontecerá Eu brinco só faltou Pedro dizer para Jesus Pensamento positivo Vai dar tudo certo Esquece a ideia de que tem que morrer eles não conseguiam absorver ainda esse nível de entendimento. Eu confesso, quando era criança e lia a Bíblia, o sentimento que eu tinha, quando eu lia a respeito da morte de Jesus, era um sentimento de indignação, de injustiça, como se os homens, na verdade, tivessem atrapalhado o plano e o propósito de Deus. Eu consigo entender hoje não só o sentimento que eu tinha, mas eu vi a mesma coisa acontecer com meus filhos eles eram ainda bem mais novos, e um dia eu resolvi assistir com eles o filme Paixão de Cristo. Eu falei, olha, papai vai colocar um filme que tem cenas muito fortes, e eu faço questão que vocês vejam isso. E nós assistimos junto, quando chega a parte da crucificação, meus filhos choraram tanto, eu lembro da indignação deles, dizendo, pai, por que eles fizeram isso com Jesus? É? Porque normalmente a nossa forma de olhar... Aquele cenário de desfecho de tudo na morte de Jesus, é como se as pessoas estivessem ferindo a Deus e atrapalhando o plano e o propósito de Deus. Na verdade, quando lá na primeira profecia, Deus disse que o descendente da mulher, que é Cristo, viria pisar com o seu calcanhar na cabeça da, da, da serpente, disse que a serpente também lhe feriria o calcanhar. A mesma pisada que levaria a serpente à destruição seria o momento em que ela faria também a sua investida. Deus estava dizendo, desde o início, a solução que eu enviarei para vocês vai sofrer antes de concretizar o plano de salvação para vocês. Mas a perspectiva muitas vezes é de não conseguir olhar e entender. Jesus está tentando explicar para Pedro e Pedro não consegue entender, não consegue aceitar isso. Mas em Lucas, no capítulo 24... A partir do versículo 44 Jesus depois de ressuscitado Apareceu várias vezes aos discípulos Ele durante 40 dias trouxe instrução Esse é um texto especificamente que fala daqueles discípulos Que recebem o entendimento do Senhor Jesus Depois da ressurreição O texto diz a seguir Lucas 24, 44 Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo tudo que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, a gente observa que o tempo todo, a Bíblia chama o cumprimento das próprias escrituras para tudo que aconteceu, 45, então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as escrituras, e lhes disse assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, Ressuscitado entre os mortos no terceiro dia E que em seu nome se pregasse arrependimento Para remissão de pecados a todas as nações Começando de Jerusalém E vós sois testemunhas dessas coisas Obviamente, nesse momento, o Senhor Jesus começa A abrir o entendimento deles Para compreender as Escrituras E eu creio que nós precisamos viver o Evangelho Com esse entendimento claro das Escrituras Jesus... Ele de fato veio, veio para cumprir um plano e um propósito muito específico da parte de Deus. A Bíblia mostra que desde o início, uma das coisas tão relacionadas com o pecado era a morte. Nós temos declarações muito específicas na Bíblia. Não só Deus tinha dito ao homem no dia em que pecar, certamente morrerá, mas lá no livro de Ezequiel, por exemplo, no capítulo 18, no verso 4, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus repete no livro de Romanos, lá no capítulo 6 e no versículo 24. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, verso 23, perdão. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Havia uma consequência inevitável do pecado produzindo morte. E havia uma demanda que exigia a morte como consequência do pecado, como pagamento do pecado. E aí nós precisamos entender por que é que Jesus tem que morrer. Hebreus 9, 22 diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós precisamos entender o peso que Deus dá a essa questão do sangue. Desde a velha aliança, Deus proibia de se consumir o sangue em qualquer tipo de alimento. Deus dizia, vocês não vão comer do sangue, não vão comer do sangue. O triste é que muito crente hoje em dia acha que isso é algo que pertence só à lei de Moisés, ao Velho Testamento. No concílio de Jerusalém, em Atos 15, eles se reúnem para entender como eles pregariam aos gentios e o que da lei de Moisés passaria ou não para eles. E eles chegam a uma conclusão de quatro coisas tinham que ser observadas pelos gentios. Dessas quatro, duas estão relacionadas com o sangue. Ele diz que eles deveriam abster-se do sangue e da carne sufocada. Um exemplo de carne sufocada é um animal que é morto sem o derramamento de sangue. Então, existem alguns pratos na culinária brasileira que eu e você, como cristãos, deveríamos nos abster. Entre eles, galinha ao molho pardo. Né? Aquele tipo de frango que se torce o pescoço, não derrama o sangue, cozinha com o sangue. Não deveria ser parte daquilo que nós comemos. churriço sarapatel do Nordeste, tem muitas comidas que envolvem o sangue. E essa Ordenança ainda se estende para nós Porque Deus dá o argumento Desde o Velho Testamento que é o mesmo novo No sangue está a vida Quando alguém tem uma hemorragia intensa Ele vai morrer, a vida se esvai Deus estava transmitindo Uma mensagem O derramamento do sangue era o derramamento da vida Não há remissão de pecados Sem isso Agora o homem estava numa condição Onde não adiantava simplesmente Ele derramar seu sangue Eu vou chegar lá mas antes de chegar lá, eu quero complementar essa ideia aqui, que mostra a necessidade de um sacrifício. Quando o homem pecou lá no Éden, e nós vemos que o tempo todo Deus está apontando para algo que ainda vai acontecer em Jesus, quando ele fala do descendente da mulher. Quando o homem pecou lá no Éden, Gênesis capítulo 3, verso 21, diz que depois do homem ter descoberto sua nudez por conta do pecado, ele tenta se vestir com folhas de figueira, e o homem sempre tem tentado resolver o seu problema Da sua forma, da sua maneira diante de Deus Deus não aceitou aquele tipo de roupagem A Bíblia diz que Deus os vestiu com as peles de um animal E aqui nós temos o primeiro sacrifício da Bíblia A menos que você acredite que eles saíram vestindo um animal vivo né? O que eu não consigo imaginar como Então Deus precisou matar o primeiro animal Para vesti-los com a pele do animal e o Novo Testamento fala do que nos revestimos de Cristo. Eu vou explicar isso depois. Mas Deus já estava anunciando, um substituto precisará morrer, derramar seu sangue para que vocês sejam inocentados. O Evangelho vem construindo esse entendimento. E agora Jesus precisa explicar o como a morte dele na cruz se tornaria o cumprimento de todas essas declarações, de todas essas promessas. Em Êxodo 12, por exemplo, quando Deus instituiu a Páscoa como uma festa memorial a ser realizada todo ano, a palavra que Deus dá de uma forma muito específica, cada família vai ter que imolar um cordeiro. Um cordeiro sem defeito. Não só o cordeiro da Páscoa, mas de cada sacrifício tinha que ser um animal perfeito. E há uma mensagem por trás disso que eu também já vou explorar. Quando a gente chega no Novo Testamento, em João 1:25. 25. Você vai ver João Batista apontando para Jesus, dizendo, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo escreve em 1 Coríntios 5,7, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. O tempo todo a Bíblia pega esse animal inocente, que morria, que tinha o seu sangue derramado, como uma figura daquilo que Cristo viria fazer por nós. Agora, havia necessidade de um sacrifício e esse sacrifício tinha que ser um sacrifício substitutivo. Por quê? A Bíblia claramente fala da impossibilidade do homem de salvar-se. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Salmo 49, 7 e 8. Salmo 49, 7 e 8. Onde a palavra de Deus diz assim. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará, outra versão de cessaria, a tentativa para sempre. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar a Deus o resgate por ele, que resgate é esse? A Bíblia fala, a redenção da alma, a Bíblia fala de uma redenção caríssima, estava fora do alcance do homem resolver o seu problema ou problema de qualquer semelhante. O homem passou a estar não só debaixo da consequência do pecado cometido por Adão, mas Romanos 5.12 diz que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens. Esse problema que comprometeu a matriz, o primeiro cabeça de raça, se espalhou por todos. E ninguém poderia resolver esse problema. Ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão, porque todos nós estávamos exatamente na mesma condição. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O tempo todo a ênfase é que a morte. Mesmo que alguém tentasse derramar seu sangue para tentar pagar sua dívida aqui na terra Estaria eternamente perdido e comprometido Porque a sua condição de pecado já havia gerado a separação de Deus E é aí que nós precisamos entender Que diante dessa impossibilidade E por trás dessa impossibilidade que Deus claramente revela depois Já existiam as promessas É que vem o substituto O Senhor Jesus Porque Deus precisou se fazer homem porque era a única forma de resolver o problema da humanidade. Nós precisamos entender algo, o próprio Isaías, eu gosto quando os estudiosos dizem que ele é o mais messiânico de todos os profetas, ele diz na Isaías 59, 16, o seguinte, é a constatação dessa impossibilidade do homem e da necessidade de que Deus intervisse, eu vou ler os versículos 16, 17, Isaías 59, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Obviamente, essa intervenção que Deus vai proporcionar, iria nos atingir. Porque em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele fala de nós hoje, podendo vestir a mesma coraça da justiça, podendo colocar o mesmo capacete da salvação. Mas essa constatação vem de quando Deus viu que não havia ajudador algum. Maravilhou-se de que não houvesse nenhum intercessor em favor de quem? Da humanidade. É por isso que 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 5, ele emenda e diz... E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O tempo todo a Bíblia enfatiza Jesus, o Deus, que era 100% Deus como identidade, vivendo nessa terra como homem, porque a promessa era o descendente da mulher. Quando Gálatas fala que ele veio nascido de mulher, quando enfatiza a sua humanidade, está falando de um substituto que não estava na condição dos demais porque ele precisou ser concebido pelo Espírito Santo, porque ele foi gerado sem nenhum pecado, ele viveu uma vida de vitória sobre todas as tentações, a palavra de Deus diz de uma maneira muito clara e enfática, no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15, a Bíblia diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem... Pecado. E isso faz dele, como homem perfeito, o substituto que nós precisávamos No Velho Testamento, quando o ofertante trazia o cordeiro, o animal do sacrifício A Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito E o que o sacerdote ia examinar, nunca era o ofertante O que ele ia examinar era o cordeiro Porque o cordeiro substituía o homem perfeito que o trazia e aquela perfeição era uma figura de que um dia haveria um substituto perfeito assumindo o nosso lugar. Aquele animal inocente tendo seu sangue derramado era um anúncio do que Cristo um dia faria por nós. Então, finalmente, nós chegamos ao tempo, Paulo chama de a plenitude dos tempos, onde vai se cumprir tudo aquilo que Deus já está dando a dica, os prenúncios, muito tempo antes. Por exemplo, em João 8,56, Jesus faz a seguinte declaração. Abraão viu o meu dia e se alegrou Sabe o que é interessante? Os judeus na hora reagem de 150 anos Vai dizer que você e Abraão se trombaram por aí Jesus não está nem falando de um encontro Jesus está falando de uma revelação que Abraão teve E diz Abraão viu o meu dia e se alegrou Quando é que a Bíblia nos mostra que Abraão viu o dia de Cristo? Quando ele está indo ao monte Moriá Sacrificar seu filho Isaac a pedido de Deus O menino já adolescente começa a pensar no caminho, imagina ele falando com o velhinho, papai, sim meu filho, nós não estamos indo fazer um sacrifício, estamos meu filho, papai, o senhor não esqueceu nada não? Como assim meu filho? Nós estamos levando a lenha, nós estamos levando fogo, o senhor se certificou de ter o um cutelo para matar o animal do sacrifício, papai, cadê o animal do sacrifício? Quem que vai fazer um sacrifício não leva o animal papai? Aí Abraão dá uma resposta. A resposta de Abraão é, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Durante muito tempo, eu achava que isso foi, da parte de Abraão, só um ato de esperteza. Até porque, imagino, se ele fala para o menino, o sacrifício é você, se eu estou na pele de Isaac, eu diria para o velhinho, então me pega na corrida. Não, irmão, é sério? Você consegue imaginar um, um Isaac tá indo, né, e, e o pai está dizendo, ó, Deus mandou matar você. E ele dizia, o velho ficou senil, eu vou dar no pé, eu vou fugir. A própria pergunta dele, cadê o animal, mostra que ele não entendia o que estava acontecendo. Eu não sei como foi a hora que ele descobriu, não sei nem se ele não precisou de uma cura interior depois. Mas quando Abraão fala isso, na minha cabeça ele estava só sendo esperto. Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aquele momento quando ele declara, Deus proverá para si o Cordeiro. E é dali que vem a revelação do nome jeová Jireh Deus proverá. Irmão, não gosto que a gente limite o termo jeová Jireh só provisão material e financeira. A maior provisão de Deus. Era o substituto que nós necessitávamos para ter salvação. No momento que Abraão diz, Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. Ele estava dizendo profeticamente o quê? Chegará a hora onde não só você, meu filho escapará da morte por um cordeiro substituto. E quando Deus manda Abraão interromper o sacrifício e não executar A Bíblia diz que ele reparou que havia um animal ali perto Preso pelo chifre nos arbustos Mas no momento que Abraão diz Deus proverá para si o cordeiro Ele não estava falando só daquele animal que morreu no lugar de Isaac Ele estava anunciando profeticamente Jesus diz isso, ele viu o meu dia Ele estava anunciando, chegará o dia Isaac Onde não só você, não só eu, mas cada um de nós Cada ser humano será inocentado, vai escapar da morte Porque Deus proveu um substituto que morra em nosso lugar O tempo todo a palavra de Deus ia apontando essas mensagens E convergindo em algo que só foi entendido depois com mais clareza Há tantos textos na Bíblia que falam de substituição E por mais que para alguns seja óbvio Eu gostaria que você lesse comigo alguns deles Vamos comigo para o Evangelho de João No capítulo 11 E vamos ler aí do versículo 49 ao 52 João 11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 que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Sabe o que é interessante? O homem profetiza, nem ele entende o que está profetizando, porque ele está se opondo a Jesus. E o verso 53, depois, arremata dizendo, desde aquele dia resolveram matá-lo. Ou seja, eles não estão conseguindo entender o que Deus vai fazer por trás daquilo. Mas ele sabe, não vai morrer todo mundo. De acordo com as escrituras, é um que substitui todo mundo e morre no lugar dos demais. A Bíblia vai nos mostrando essa ideia de substituição o tempo todo. Isaías diz, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. O tempo todo a Bíblia mostra uma substituição. Dá uma olhadinha comigo a declaração de Tito 2,14. Versículo 13 termina falando de Jesus e o 14 entra dizendo assim, o qual, então está falando de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Você pode repetir isso comigo? Diga por nós. A Bíblia diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reminos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa palavra traduzida por nós significa em benefício de para a segurança de Ele na verdade se doou, se entregou, se deu a si mesmo por nós Hebreus capítulo 2 versículo 9 também diz o seguinte Hebreus 2,9 Vemos todavia aquele que por um pouco Tendo sido feito menor que os anjos Jesus, na condição de homem Por causa do sofrimento da morte Foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Você pode repetir isso comigo? Diga, provasse a morte por todo homem. Versículo 2 diz, porque convinha que aquele convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Verso 14, visto, pois, que os sírios têm participação comum de carne e sangue, deixes também ele, está falando de Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O tempo todo a palavra de Deus apresenta para nós uma clara substituição. Em Gálatas 3, 13 e 14... Ele diz o seguinte, ele foi feito maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos a benção. Versículo 14 diz, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. O que é que Jesus fez? Ele assume a nossa culpa, a nossa condenação, ele morre a morte que eu e você merecíamos, para que nós sejamos inocentados à maldição e possamos ter a benção. E segundo aos coríntios, a Bíblia diz que ele se fez Pobre para que nós fôssemos ricos. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós estamos a entender que a substituição não é só uma troca do nosso lugar de culpa e condenação. Ele troca de lugar conosco, dizendo: deixa que eu assumo o seu pecado, a sua culpa, a sua condenação, a sua maldição, a sua pobreza e miséria espiritual. E ele, quando faz a troca, ele não está só assumindo o nosso lugar. Ele, na verdade, troca de lugar conosco, que nos coloca no lugar dele. Aquele que nunca pecou, que é a justiça de Deus, ele fez uma troca e disse, eu assumo a condenação de vocês, para que vocês possam receber a justiça, a bênção e a riqueza espiritual. Essa substituição é o centro de toda a salvação que pregamos. E a gente precisa claramente entender, não só o que ele fez, porque que ele é considerado o substituto perfeito, nascido de uma concepção sobrenatural do Espírito Santo, o nascimento virginal, um dos fundamentos da ressurreição, viveu, caminhou nessa terra sem pecado, nunca pecou, isso colocou naquela condição de ser o substituto perfeito, como eu disse, quando o cordeiro era trazido, quem era examinado não era o ofertante, quem era examinado era o substituto, e Deus encontrou nele o substituto perfeito Para assumir a nossa culpa A nossa morte A nossa condenação Quando a gente olha para a história de redenção Nós vamos perceber que quando Jesus morreu na cruz Ele não está só perdoando pecados Há uma dívida sendo paga? Claro que sim Mas o que ele está fazendo é muito maior do que isso Segundo as Coríntios 5, 21 diz Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A substituição que Jesus realizou por nós, é uma das maiores expressões do amor de Deus. Vamos olhar isso junto na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 6. Eu vou ler do 6 até o 10. Romanos 5. Do 6 ao 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira Porque se nós, quando inimigos Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho Muito mais, estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Quando a Bíblia diz que nós somos justificados A gente precisa entender que Deus não apenas Perdoou os nossos pecados e delitos A justificação é mais do que perdão Alguém que foi perdoado, e obviamente dentro do pacote existe o perdão, mas alguém que apenas foi perdoado, ele ainda tem um passado que não foi levado em conta. Quando a Bíblia diz que nós fomos justificados, é como se nós nunca tivéssemos feito nada de errado. É muito mais do que só dizer, você fez errado e eu perdoo. Quando a Bíblia diz, nós somos justificados, nós fomos tornados justos, como se nunca houvéssemos cometido pecado algum. Irmão, o entendimento da substituição precisa entrar nas nossas vidas. porque Eu vejo crentes que caminham às vezes uma vida inteira debaixo da culpa e da condenação de um passado de pecado. Isaías profetizou e diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, ele diz, eles se tornarão brancos como a neve, brancos como a pura lã. Ele está dizendo, não tem coisa que possa deixar encardidas as suas vestes, que o sangue de Jesus não possa limpar, que o sangue de Jesus não possa purificar. Mas alguns caminham, às vezes, por uma vida inteira, olhando os pecados do passado e andando debaixo de culpa. A Bíblia diz em Romanos 8, 1, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, novo. Agora a pergunta chave é, o que é estar em Cristo? Porque se o que faz de mim uma nova criatura, é essa frase, se alguém está em Cristo. Se a Bíblia diz, para quem está em Cristo, não há mais condenação, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é quando nós entendemos a substituição e agimos pela fé e a fé ela tem três expressões muito claras quando envolve a salvação a primeira delas se chama identificação o que é identificação? é reconhecer que se Jesus morreu em meu lugar e ele me substituiu então eu não tenho que pagar pecado eu fico doido quando eu ouço um crente dizer estou pagando pelos meus pecados digo você não tem que pagar essa conta, a conta já está paga se ele me substituiu, quando ele pagou aquilo, os meus pecados já estavam parragos. Agora, o que é identificação? Eu tenho que enxergá-lo me substituindo. Eu tenho que acreditar que aquilo que ele fez, ele fez em meu lugar. Identificação. Paulo escreve aos gálatas e diz, estou crucificado com Cristo. Se você entrasse numa máquina do tempo e voltasse para o dia que Paulo falou isso, você não ia achar ele pregado na mesma cruz que Jesus, um montado em cima do outro. Quando ele está dizendo, estou crucificado com Cristo, ele não está falando de algo literal. Ele está falando que ele entendia que se Jesus morreu, ele morreu. Quando Cristo foi crucificado, ele foi. Irmãos, a identificação é onde a fé se firma. É por onde ela começa. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é esse crer em Jesus? Tem gente que acha que crer em Jesus e só crer que ele existe. Eu lembro de ocasiões onde eu ia pregar o evangelho para alguns e você tem que crer em Jesus. O cara diz. não, eu creio. Carrego ele no peito, inclusive. Né? Mas, às vezes, eu mesmo não conseguia explicar para ele o que era isso. Eu dizia, não, não, mas não é crer desse jeito que o Senhor não está funcionando. O cara dizia, mas de que outro jeito? É um outro jeito que não é o seu jeito. Nem eu sabia explicar o que era o outro jeito. A intenção era boa, irmão, mas... A mensagem era péssima o que é a fé que nos salva? é uma fé que reconhece o que ele fez por nós, crer em Jesus é crer na substituição é crer naquilo que ele fez em nosso favor, quando você aplica uma fé que o reconhece como substituto, então você se identifica quando você identifica você precisa agora apropriação é o segundo nível da fé em 1 Timóteo 6,12 Paulo diz a Timóteo, toma posse da vida eterna, uma coisa é Deus dizer, eu disponibilizei isso para você em Jesus, a outra é quando você exerce uma fé, que reconhece, então se ele me substituiu, se eu estou nesse lugar e desse benefício, eu pego os benefícios disso para mim, então a segunda manifestação da fé, ela é a apropriação, até que ela chega a um terceiro nível, que a Bíblia chama de confissão, onde Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, ele não está falando só de vir à frente Fazer uma oração Reconhecendo a necessidade dele como salvador Isso é parte de um processo O que ele está falando de confissão É muito maior do que isso Eu quero te mostrar isso na Bíblia Vamos comigo para Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 E vamos ler a partir do versículo 3 A pergunta dele é ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? e diz, será que vocês ignoram isso? Irmão, era algo tão fundamental, que o questionamento dele, será que vocês ignoram uma coisa tão básica como essa? E aqui ele começa a falar do batismo. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 12, que todos nós, por um só Espírito, 1 Coríntios 12, 13, por um só Espírito, fomos batizados em um só corpo. Há uma experiência espiritual que a gente chama de batismo em Cristo. O livro de Hebreus fala da doutrina de batismos, no plural. O primeiro batismo se experimenta é algo espiritual. Nós somos colocados em Cristo. O que é isso? A identificação. Quando você se vê nele começa a aplicar a fé, o Espírito Santo pega você e diz, agora vou te colocar em Cristo. Qual a diferença de você ser colocado em Cristo? Colossenses 3,3 diz, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha aqui, imagina que essa minha mão esquerda que você está vendo é Cristo. Imagina que minha mão direita que está atrás da esquerda somos nós. A identificação nos coloca atrás de Jesus. E quando Deus olha, Ele não vê a mim a você, Ele vê Jesus em quem nós nos escondemos. Ele olha o substituto e a nossa fé... Que gera a identificação, nos coloca atrás dele, escondidinhos atrás dele. Quando Deus está olhando para nós, ele não está olhando o nosso passado de pecado. Para quem se arrependeu, reconhece que os seus pecados custaram a morte, o sacrifício. E se a chega em fé, ele se escondeu nesse lugar. E Deus não está mais olhando para aquilo que nós fomos, para aquilo que nós éramos. Mas agora nós estamos em Cristo. Essa experiência do batismo em Cristo, que acontece no novo nascimento, é algo espiritual. Mas essa identificação e a apropriação que tivemos da fé, ela precisa agora de uma encenação, de uma confissão. E aí ele começa a falar da figura do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma encenação do que aconteceu do batismo em Cristo. Então ele diz, ou porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmão, por que todo novo convertido precisa do batismo? Porque essa é a confissão pública, da identificação que ele entendeu, da apropriação que ele já manifestou. No momento nós pegamos novo convertido e damos santo caldo, como a gente brinca aqui, e afunda ele para a água. Nós estamos testemunhando o quê? que Jesus morreu em seu lugar, como seu substituto. Quando ele morreu, você morreu. Quando ele foi sepultado, você foi. Então, quando a gente afunda, nós estamos testemunhando. Meu amigo, você morreu para o pecado e foi sepultado. Quando a gente tira a pessoa da água, é muito importante essa parte. A gente está testemunhando o quê? Que ela ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Para você entender o que é a identificação. Paulo escreve aos Efésios e diz, nós estamos assentados com Cristo. Nas regiões celestiais. Irmão, fisicamente você não está sentado lá. Você está bem aqui onde eu estou vendo. Mas posicionalmente. O mesmo Jesus quando morreu, morreu em seu lugar. Quando foi sepultado, foi sepultado em seu lugar. Quando ressuscitou, restou em seu lugar. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. E se assentou à direita de Deus. E quando ele fez isso? Ele fez isso em seu lugar. O livro de Hebreus mostra que o ministério atual de Jesus é que ele vive... Para interceder por nós Ele ainda está diante de Deus Clamando em favor de cada um de nós Quando a Bíblia diz Nós estamos assentados com Cristo Fala do nosso lugar Da nossa posição Que a identificação Através da apropriação Produz E que precisa da nossa confissão Através do batismo Uma recordação contínua Que o Senhor estabeleceu Foi a ceia Fazer isso em memória de mim O tempo todo Ele quer que a gente recorde A substituição Por quê? Nenhum de nós, querido, tem mérito nenhum para estar diante de Deus, por nada, absolutamente nada, que a gente faça. Nesse mês de outubro, nós estamos entrando na comemoração dos 500 anos da reforma protestante. A mensagem principal, a bandeira primária que foi levantada, é que a salvação é pela fé, nessa manifestação da graça de Deus, de enviar um substituto, e não por obras. E nós precisamos entender que essa fé que aplicamos, ela vai nos manter nesse lugar de justiça. Romanos 1,17 diz, a justiça de Deus é revelada através do evangelho de fé em fé. A mesma fé que me fez abraçar e identificar, ela é continuamente renovada. Esse é o meu lugar, essa é a minha posição. Pastor, e se eu pequei? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça o tempo todo. Nós vivemos nesse lugar de apropriação do que ele fez, em nosso lugar. Entender a obra de Cristo como substituto, é o centro de tudo. E pensa em algo que quando a gente começa a contemplar, irmão, é uma história de, de amor, de paixão de Deus pelo homem. Por isso João diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, eu acredito poderia ser traduzido assim, Deus amou o mundo tão loucamente, tão absurdamente, tão apaixonadamente, que deu seu próprio filho para nos inocentar. Se nós não entendemos esse tipo de coisa, nós podemos estar num lugar onde a gente tem que de viver aquilo que Deus sonhou e aquilo que Deus planejou. Alguns crentes acreditam que se eles tiverem um bom comportamento, eles serão ouvidos, atendidos por Deus. Irmão, deixa te te ajudar a entender algo. Nada que você faça de bom nessa vida de crente vai tornar você merecedor de coisa nenhuma. Pastor, então não preciso fazer nada de bom, não estou dizendo isso. Nada que você faça de bom fará de você um merecedor, porque tudo que você recebeu de Deus foi favor e merecido. Então, por que eu faço de bom? Eu faço de bom não para merecer, eu faço de bom porque Ele merece, que eu honre tudo aquilo que Ele fez por mim. Nós precisamos entender, querido, justificação, nós precisamos entender esse lugar de que somos a justiça de Deus em Cristo. Tem uns irmãos que parece que eles passam a vida cristã num lugar de dizer, é, eu sou um pecador mesmo, lutando para ser santo. Eu gosto da ideia, quando a Bíblia fala da santificação, de que Deus me fez um santo, lutando contra o pecado. Que tem luta contra o pecado, irmão, não vamos negar. Passar por cima disso, tentar achar que o sacrifício de Jesus já resolveu todo o processo de uma única vez, ele nos provisionou a uma santificação inicial A uma santificação progressiva A uma santificação final Mas se nós não entendemos o que somos em Deus Se você não se vê nesse lugar Da justiça de Deus Você foi santificado Há uma luta contra o pecado? Sim O livro de Hebreus diz Na vossa luta contra o pecado ainda não resististe a teu sangue Mas uma coisa é você ser um santo lutando contra o pecado E outra é você ser um pecador lutando para ser santo A sua posição Foi completamente mudada quando Paulo diz, eu quero vos lembrar o evangelho que eu vos preguei, ele diz, o qual recebestes e no qual perseverais. Ele está dizendo, a razão de lembrar, não é porque vocês não tiveram uma experiência, não é porque vocês mudaram de ideia, é porque nós precisamos viver o tempo todo na plena consciência daquilo que ele fez. Agora, sabe o que eu e você precisamos entender? Essa consciência não é nem só para agora, enquanto a gente está aqui lutando contra o pecado. João tem uma visão no Apocalipse, Apocalipse 5, versos 9 e 10. Há um questionamento sobre quem poderia abrir um livro que foi visto selado. E a palavra de Deus diz, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmão, vamos pensar, quando eu e você já tivemos lá na eternidade, como essa turma, a Bíblia diz carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. É por isso que o nosso corpo vai precisar de uma transformação, Paulo escreve aos romanos, diz que nós estamos aguardando a redenção do corpo, essa parte não aconteceu ainda, mas a Bíblia diz que os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos por ocasião da sua vida vão ser transformados, por quê? Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, a, a corruptibilidade não pode herdar a, a, a incorruptibilidade, haverá uma transformação final quando passarmos para lá, essa essa essa guerra que a carne trava contra o Espírito, o Espírito contra a carne, não vai continuar. Agora, essa turma que está lá, cantando isso, não tem mais nenhuma luta contra o pecado. Mas ainda eles vão estar dizendo, tu és digno, porque foste morto, com seu sangue compraste para Deus. Sabe o que eu entendo, irmão? O que nós vamos precisar lá, não é o que nós precisamos hoje, daquela consciência da identificação com o substituto que nos muda. O que nós vamos precisar lá é de uma eternidade, transbordando gratidão pela substituição. O tema central da adoração no céu continua sendo o que Jesus fez por nós, como Ele morreu por nós. E eu acredito que nós como igreja não podemos deixar de ter como centro da nossa adoração o reconhecimento do que Ele fez em nosso lugar. Por favor diga amém gostaria que nós orássemos, eu vou pedir que vocês se coloquem em pé por gentileza. E antes de terminar o culto, eu quero que a gente cante uma canção de gratidão, de adoração ao Senhor pela redenção. Mas antes disso, eu gostaria que nós fizéssemos duas coisas. A primeira delas, eu quero que você comece orando no seu lugar. Reconhecendo o que Jesus fez por você, demonstrando gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por você. Enquanto você se coloca nesse lugar, enquanto você se coloca nesse lugar, eu quero que você, além de agradecer, você possa mais uma vez se colocar nesse lugar de entendimento do que Jesus fez. Por você. Essa justiça de Deus se revela de fé em fé. Significa que eu e você começamos crendo dessa forma e precisamos continuar crendo dessa forma. Ele assumiu o nosso lugar. Não há necessidade que você viva debaixo de culpa e condenação de nada, absolutamente nada do passado. Porque te justificou. Mas nós precisamos entender essa nossa posição. Nós precisamos entender esse nosso lugar nele. Você já parou para se perguntar por que Jesus mandou orar no nome dele? É diz tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome. Porque ele é o nosso substituto. Tudo que ele fez foi em nosso lugar. Ele assume o nosso lugar para que a gente possa assumir o dele. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus, não somos eu e você pedindo, nós estamos escondidos atrás dele. É como se o próprio Jesus estivesse orando. Orar no nome dEle é agir por procuração dEle. É agir como representante dEle. Porque na hora de curar enfermos, nós usamos o nome dEle. Porque Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque para expulsar demônios tem que ser no nome dEle. Porque é Ele que tem autoridade para isso. Mas quando agimos no nome dEle, nós estamos representando Ele. Porque Ele nos substituiu. Assumindo a nossa culpa, para que nós assumíssemos o lugar dele. E quando eu e você oramos, querido, é como se Jesus orasse. Agora pensa comigo. Em João 11, o Senhor Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, faz uma oração e diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Se nós cremos que Jesus falou a verdade, não brincou, e diz que ele sempre é ouvido pelo Pai. Significa que quando eu e você chegamos No nome dele Assumindo o lugar que ele nos proporcionou E é por isso que o livro de Hebreus diz que Nós podemos entrar com ousadia nos santos dos santos Pastor, ousadia como? A gente é limitado, imperfeito Mas a gente entra escondido atrás de Cristo A gente entra no nome dele A gente entra como se fosse ele, o próprio Cristo entrando Esse é o lugar de acesso que nós temos com Deus Irmãos, não entender isso nem vai nos permitir viver salvação, nem coisa nenhuma profunda diante de Deus na caminhada cristã, é a chave, é o centro, eu quero que você possa se colocar nesse lugar, de enquanto você agradece, mais uma vez você se apropriar, talvez seja importante com as suas palavras, você dizer Senhor, eu realmente de coração, te agradeço porque o Senhor se fez pecado em meu lugar, eu pecador, jamais poderia resolver minha situação diante de Deus a não ser pelo Senhor. Mas quando o Senhor me substituiu e hoje eu posso me identificar, eu posso me apropriar pela fé dessa identificação, isso me dá uma outra posição diante de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Começo com as suas palavras, do seu jeito, da sua maneira demonstrar gratidão. Enquanto você faz isso, eu quero fazer uma segunda coisa antes de entrarmos nesse período final de adoração. Talvez você esteja aqui hoje e nunca entendeu o que é crer em Jesus. Talvez você não entregou sua vida a Jesus ou achou que entregou, mas nunca entendeu o que é essa fé que salva. Quando a Bíblia diz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, só tem um jeito de ser salvo. É a gente crer naquilo que ele fez por nós. Se você nunca entendeu, e porque nunca entendeu, nunca exerceu a fé que te salva. Eu não quero que você vá embora desse lugar hoje. Eu não quero que essa reunião termine. Antes de dar você a oportunidade de viver a salvação de Deus para a sua vida. Antes de te dar a oportunidade de, então, se identificar com o que Jesus fez pela fé. Se apropriar e poder confessar isso. Ou talvez você um dia se converteu. Mas por alguma razão... Você se afastou dos caminhos do Senhor. Está solucionando qual a condição de um desviado? Tiago 5, 19 e 20 diz, irmão, se algum de vós se desviar da verdade, e algum de vocês o converter, sabei que vocês salvaram da morte uma alma, e cobriram uma multidão de pecados. O desviado pode voltar a Cristo da mesma forma como ele veio um dia. Eu reconheço que eu sou um pecador. Nada que eu faça poderá mudar isso. Mas o que Jesus fez, me permite me chegar em arrependimento pelo meu pecado, mas em fé na substituição e consertar a minha situação. E se você nunca exerceu essa fé para a salvação, e quer se posicionar e fazer isso, ou se você sente que precisa de reconciliação, eu quero, enquanto os demais oram, eu quero orar especificamente por você. Eu quero fazer a pergunta, quantos nessa manhã Quero exercer essa fé no seu substituto para a salvação. Seja entregando sua vida a Jesus hoje a primeira vez, ou se reconciliando com Ele se você estava distante. Quanto de vocês, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Não se acanhe. a Bíblia diz a festa nos céus quando o pecador se arrepende. Isso para nós não é momento de constrangimento, é momento de festa, é momento de alegria, é um dos momentos que nós mais esperamos nessa reunião. Quem de vocês entende que precisa entregar sua vida a Cristo, exercer a fé no substituto, ou reconciliar com Ele, quem mais? Levante a mão, eu sei que há mais pessoas do que os que já ergueram, glória a Jesus, eu quero a igreja orando, por vocês e por eles, quem mais? Quando Zaqueu se posiciona em arrependimento diante do Senhor, ele não está só reconhecendo o erro dele, ele está olhando para Jesus, e vendo que Jesus poderia mudar a sua história, Jesus olha para ele e diz, hoje chegou salvação a essa casa, Sabe, e nós precisamos entender, é assim que a salvação de Deus entra. Alguém mais quer tomar essa decisão, além dos que já levantaram a mão? Eu declaro cada pessoa nesse lugar, livre de toda amarra espiritual. Para responder ao convite do Espírito Santo, para atender ao chamado de Deus no seu coração. Você quer tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus ou reconciliar com Ele? Seja alguém que já levantou a mão ou que ainda não. Eu quero que você saiba bem rápido do seu lugar. E venha aqui à frente, aqui embaixo. Eu quero orar com você agora. Mas se eu preciso aí sim, Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. A confissão, ela finaliza o processo. Se vocês não passaram por isso, vão precisar do batismo nas águas. Ele é parte da confissão que vocês começam nesse dia. E ela é muito importante. Irmãos, eu sinto o Espírito Santo me incomodando para insistir. Se Deus está falando ao seu coração, mesmo que você nem entenda, pastor, eu acho que eu estou crente, eu acho que eu estou tudo bem, mas tem uma coisa apertando meu coração, que parece que eu tenho que ir para lá, vem para cá, não tenta entender, não tenta explicar e nem lute contra. Simplesmente deixa Deus fazer algo. Talvez pela primeira vez você vai entrar na consciência do que o substituto fez por você. Isso tem um poder transformador, eu quero que os líderes nos ajudem, os líderes celos, eu quero garantir que cada pessoa tem um conselheiro ao lado, enquanto eles oram com essas pessoas e ajudam eles a fazer a confissão, eu quero orar mais uma vez com cada um de vocês aqui, vamos começar por eles pai, nós oramos se cumpram hoje na vida deles, as palavras do Senhor Jesus, perdoados são seus pecados... Nós oramos por recomeço, nós falamos salvação, novo nascimento, mudança de vida. Senhor Jesus, nós falamos sobre eles, os efeitos e os benefícios da substituição, a salvação de Deus nas suas vidas. Oramos que o sangue de Jesus os limpe hoje de todo o pecado. Oramos que o poder do Espírito Santo venha trazendo renovo completo, lavar da regeneração, libertação espiritual hoje. Falamos emancipação Falamos novo nascimento Falamos reconciliação com Deus Em nome de Jesus E sobre cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar hoje Eu oro Pai que a consciência Da justiça de Deus Se manifeste de uma forma mais intensa e profunda Eu oro que a revelação Que a compreensão do teu Espírito Santo Do que já foi feito por nós Do lugar onde estamos Em Cristo Jesus Seja o Deus de tal forma Incendiado dentro de nós pelo teu Espírito, que nos leve a um novo lugar de relacionamento contigo, de um novo posicionamento no reino espiritual em nome de Jesus em nome de Jesus e para a glória de Deus amém. se você crê e concorda diga amém, vamos dar ao senhor um forte aplauso pela decisão desses queridos